A AMEVIL, uma equipe formada por estudantes de diferentes cursos de engenharia, se reunir no acolhimento dos calouros da Escola de Engenharia para atender o desafio proposto naquele evento, o de como tornar a URGS mais sustentável. A AMEVIL propôs a transformação de dois containers no campus do Vale como espaço de convivência e de estudo para os estudantes. O tema proposto, como tornar a URGS mais sustentável, se vincula ao nosso projeto de diversas formas, entre eles, o seu desenvolvimento e na sua construção, já que seriam dois containers revestidos externamente com plantas que realizariam controle térmico do ambiente interno, dispensando a utilização de ar-condicionado. Além de mobiliado com puffs de EVA, mesas e cadeiras, tudo feito com material reutilizado da própria universidade como de outras empresas. O produto desenvolvido foi o container sustentável, ideia que surgiu a partir de algumas lacunas que observamos dentro da universidade. A finalidade foi decidida de acordo com um desejo pré-existente dos universitários de um ambiente de lazer, descanso e integração, dado que confirmamos com uma pesquisa de campo com cerca de 100 alunos. Após o acolhimento, estamos buscando uma data para apresentação ao reitor, buscando a sua aprovação, para que possamos executar o projeto na universidade, visando nossas ideias principais, que são a sustentabilidade e a criação de um novo ambiente para os estudantes. Além disso, com o auxílio da nossa mentora Simone, nos inscrevemos em congressos nacionais na área de engenharia, com destaque ao Cobenge, na qual fomos aprovados e ocorrerá em setembro deste ano em Salvador, na Bahia. Bem como a elaboração de um artigo de, para uma revista de renome internacional na área. E por fim, estamos em constante aperfeiçoamento e divulgação da ideia para que ela conquiste seu reconhecimento. A experiência foi maravilhosa, pois ela instigou os alunos a observarem um problema, criar uma solução e colocá-la em prática uma forma de motivar os mesmos, pois nas disciplinas primárias de engenharia são aplicadas muitas matérias de exatas, o que acaba não promovendo o raciocínio de engenheiro. Primeiramente foi muito positivo, pois permitiu a integração uh, dos diversos alunos dos cursos de engenharia da URSS, uma coisa que eu realmente não esperava que aconteceria tão cedo assim na universidade. Em segundo lugar, foi um grande incentivo à inovação, à pesquisa de diversos projetos, além de experiências vivenciais que com certeza vamos levar para a vida toda.